Olá, eu sou a Maria do blog, logo Maria, e hoje vou-vos dar 10 ideias para usar um PixArt. PixArt é super super simples de utilizar e vocês conseguem fazer tanta tanta coisa, por isso, eu hoje vou-vos dar 10 ideias. E a primeira ideia que tenho para vocês é dar um bocadinho de frio à vossa roupa. Esta ideia é mesmo muito simples. A primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher uma foto depois vocês só precisam de carregar no botão acionar uma imagem e vocês podem ir à galeria no vosso telemóvel ou à galeria Picsart e procurar por uma imagem que tenha glitter mas vocês só precisam de colocar essa imagem sobre a vossa foto e eu receio um bocadinho de só para ver o que é que eu gostava de iluminar e depois basta só carregar na borracha na barra superior e depois novamente na borracha na barra inferior e apagar as zonas em que o glitter não estava a apanhar a minha roupa. E é tão simples quanto Vou só fazer isto a outra imagem, só para vocês perceberem um bocadinho melhor o processo, mas é escolher uma imagem, adicionar uma imagem de glitter, e me um bocadinho a opacidade, carregar na caixa de cima, e depois carregar na caixa de baixo, e ir apagando as zonas em que o glitter não apanha a nossa roupa, e depois quando tiverem contentes com o resultado, basta só aumentar novamente a opacidade, e o resultado final é este. A segunda ideia que eu tenho para vocês é adicionar um bocadinho de galáxia, e estrela em nossas fotos para torná-la ainda mais especial. Nesta ideia eu utilizei o efeito galáxia. E o que eu fiz foi transformar a minha mesa onde eu estava a escrever num espaço incrível com imensas estrelas. de forma a representar a minha vontade de aprender, que é uma coisa que, que tenho noção que ainda tenho muito para vender e... As coisas que tenho para aprender são imensas, vastas, como um universo, por isso. Eu achei que ficaria super interessante se fizesse assim, este efeito. E por isso, é mesmo muito simples, se vocês quiserem fazer também O que eu fiz foi utilizar uma imagem de galáxia. Eu fui à galeria de PixArt e procurei por Galaxy. E encontrei umas imagens muito bonitas. E o que eu fiz foi só reduzir um bocadinho para ficar mais parecido possível o formato da minha mesa e depois com a borracha só precisei de apagar para ficar mesmo com o formato da mesa e depois para adicionar os efeitos extra como se estivessem estrelas a sair da mesa o que eu fiz foi procurar por STARS na galeria de PixArt e utilizei a opção tela no botão mais circular e depois apaguei com a borracha para não ficar com o fundo da imagem na minha foto e acho que o resultado ficou super interessante, parece que as estrelas estão a sair da minha mesa e acho que dá um efeito super engraçado. Também vos quis mostrar com esta segunda foto em que eu coloquei também o um efeito da galáxia numa chávena de café, vocês só precisam fazer o mesmo, procurar por Galaxy, colocar sobre a chávena e coloquei um também para ficar mais da forma certa. Depois com a borracha é só apagar as zonas por fora da chávena e depois podem adicionar os efeitos extra. Eu decidi desta vez utilizar o um efeito de chama, não me perguntem porquê, mas acho que resulta mesmo muito bem. Eu tenho a vocês, é uma ideia que eu acho que vocês vão gostar muito, que é adicionar um efeito de pintura à vossa foto, ou seja, parte está realista e outra parte está em modo pintura e acho que vocês vão gostar. Eu fui uma foto novamente, fui a efeitos e fui a opção mágico e a opção galaxy. E o que eu fiz foi carregar novamente em galaxy e no último botão na barra de baixo vocês vão carregar e o que ele vai fazer é inverter o efeito, ou seja, vocês vão ficar sem efeito nenhum e depois com o um pincel vocês vão fazer o desenho, ou seja, quando vocês tocarem vai aparecer o efeito galaxy. Por isso que eu fiz foi criar uma espiral à minha volta e depois com a borracha eu retirei da zona do meu vestido e da, zona da minha cabeça esse efeito para parecer que está a contornar-me e depois como eu fiz também com o efeito galaxy eu acionei umas estrelinhas e acho que ficou um efeito super engraçado vocês podem então ir ao botão adesivos e ver se há alguma opção que funciona mesmo bem para vocês com fundo transparente que é uma coisa que sempre gostamos porque é só colocar e já está é um efeito super engraçado acho que as estrelas deram um toque super especial a quarta ideia que eu tenho para vocês é fazer desenhos da vossa cara ou seja, o pixar tem a função de desenhar uh, na vossa cara e é muito, muito simples de lidar. Mas se vocês quiserem desenhar vocês e adicionar um bocadinho mais de detalhe à vossa cara, eu também vos vou explicar como fazer. Ok, para fazer este efeito, com os efeitos de bitzart, vocês só têm que escolher uma foto, carregar em efeitos, carregar em esboço e depois carregar em sketch. E é mesmo muito simples, depois vocês podem colocar tanto para a esquerda como para a direita, como para cima como para baixo, e é um efeito muito, muito simples de utilizar. Mas se vocês quiserem fazer com mais detalhe, eu agora vou explicar como. Para só precisam de ir novamente à vossa foto, carregar no botão de desenhar e como vocês sabem, vocês já têm a layer pronta para vocês, limpinha e o que vocês vão fazer é escolher uma cor para desenhar e desenhar por cima da vossa cara. E é tão simples quanto isso. Contornar os olhos, contornar a cara, contornar o cabelo, contornar a roupa e depois, quando vocês estiverem satisfeitos, só precisam de ir ao botão das camadas, carregar na vossa camada do contorno, carregar naqueles três pontinhos para abrir uma janelinha pequenina e carregar no botão transformar. E aí vocês podem colocá-lo para a direita, colocá-lo para a esquerda, ou, o que vocês quiserem podem diminuir, podem aumentar. E se vocês quiserem mais vocês, <risos> mais contornos vossos, o que vocês precisam fazer é carregar na camada e carregar através dos três pontinhos e duplicar essa camada. E vocês podem fazer novamente a mesma coisa, que é carregar no botão de transformar e colocar para a direita para a esquerda e criar quantos contornos vocês quiserem para a imagem final. É tão simples quanto isso. E é mesmo muito fácil. Ok. Esta ideia é muito simples de fazer, mas é muito demorado Vocês já estão a perceber isso. O que vocês precisam de fazer é escolher uma foto e depois carregar no botão de desenhar. E vocês vão começar a desenhar na camada de cima. Vocês não precisam de fazer nada porque Aparece já uma camada extra vazia para vocês desenharem e o que vocês vão fazer nela é fazer o outline. O outline é desenhar com linha preta o contorno da vossa camisola, do vosso casaco, o que vocês quiserem. No contorno eu coloquei umas gotinhas extra para dar o efeito de slime, que vocês já vão perceber como é que vai acontecer. Mas o que vocês precisam fazer é fingir que a vossa roupa está a derreter, por isso coloquem algumas gotinhas a cair da vossa roupa e depois passem para o segundo passo. Depois nós vamos adicionar uma nova layer, uma nova camada, e é só carregar no botão das camadas, na barra inferior, depois carregar no mais e carregar em adicionar uma nova camada vazia, e depois o que vamos fazer é arrastar essa camada vazia para debaixo do nosso contorno. E aí nós vamos usar a nossa cor, a nossa primeira cor, e vocês só precisam escolher a cor base que vocês querem utilizar. Eu neste caso utilizei um amarelo, e o que fiz foi pintar pelo top todo com amarelo, depois o que eu fiz foi adicionar novamente uma nova camada e nesta camada eu fui adicionando as luzes os highlights. Ou seja, fui escolher um amarelo mais claro e fui adicionando essa cor mais clara para não dar um efeito tão liso à minha certo para parecer que eu estava vestila e para dar um algum efeito de tridimensionalidade, por isso que vocês vão fazer é adicionar uma cor mais clara do que a cor base, e adicionar em alguns pontos, e depois o que eu fiz foi criar outra camada e coloquei as sombras novamente para dar um efeito um bocadinho mais realista. Por isso só precisam de arranjar uma cor um bocadinho mais escura que a vossa cor base e adicionar os lados opostos da luz, e como vocês vão perceber, isto é um processo muito lento, mas é muito, muito simples, desde que vocês percebam a base que vocês têm que fazer vocês vão conseguir fazer isto em qualquer lado. É só um bocadinho demorado, mas eu sei que vocês têm muita, muita paciência. A sexta ideia que eu tenho para vocês inclui jornal, papel jornal. Esse é o efeito do jornal que eu estava a falar e é muito simples de fazer com tudo que eu vos ensinei até agora. E o que vocês precisam fazer é ir à galeria de pixart e procurar por newspaper. E apareceu-me este que é super giro, por isso eu decidi utilizar nesta foto. E o que vocês vão fazer é colocar por cima da vossa foto, a cobrir a foto completamente e diminuir a opacidade para vocês conseguirem ver bem o que vocês têm que apagar. E depois vocês vão apagar esse efeito na vossa cara e do vosso corpo, menos da vossa roupa e do fundo. E assim dá um efeito super super giro, que eu tenho visto imenso no Pinterest e achei que vocês iam gostar também desta ideia. Nesta sétima ideia eu vou vos ensinar a mudar completamente o vosso fundo, vocês podem colocar o que vocês quiserem. A criatividade não tem limites, por isso eu vou vos ensinar a base e depois vocês vão conseguir fazer o que vocês quiserem com esta ideia. Esse efeito é super super simples, vocês vão pegar em algum objeto que vocês tenham na foto, neste caso eu vou pegar nos meus óculos e vou-lhe mudar o fundo. E vou colocar o fundo do oceano porque já vi muita gente a fazer isso e fica um efeito super engraçado. Abram a vossa foto e procurem na galinha de Pixar de uma foto que vocês queiram adicionar aos vossos óculos ou ao vosso objeto. E o que vocês precisam fazer é colocar essa imagem por cima do vosso objeto e como los ir apagando as zonas que não com, no nosso objeto E é tão simples quanto isso. Para essa imagem o processo é bastante parecido com o anterior e o que nós vamos fazer é mudar o fundo completo de uma foto. Ou seja, nessa foto eu preciso ter árvores de céu, vou ter um fundo que eu escolhi. Por isso é só abrir a galeria do PixArt escolher um fundo que vocês queiram. Pode ser um fundo de glitter, pode ser um fundo de galáxia, pode ser um fundo como este que é um mosaico. E depois vocês já precisam de colocar sobre a vossa foto, carregar na forraxa novamente e apagar nas zonas que vocês não querem que apareça. Neste caso eu vou retirar este efeito de mim, do meu corpo e vou tirar também do chão e vou tirar também destas grades, porque assim dá um efeito um bocadinho mais realista. Esta tal é ideia é uma ideia que vamos juntar pedacinhos das coisas que fomos aprendendo, mas vamos ter como tema o neon, que é uma coisa que vocês gostam mesmo muito. Para este efeito de Neon, a única coisa que eu fiz foi adicionar adesivos transparentes com alguma coisa alusiva ao Neon. Por isso que eu fiz foi ir aos adesivos no PixArt, procurar com o Neon e ir adicionando algumas imagens com fundo transparente. E o que eu fiz foi o mesmo efeito que eu fiz com a espiral, que foi retirar com a borracha algumas zonas que tocavam na minha cara, de forma a parecer que as figuras estavam à minha volta e dar um efeito super engraçado. Por isso que eu fiz foi continuar a adicionar essas imagens e ir fazendo esse efeito de retirar com a borracha. Eu parecia que estão a passar uns pelos outros e acho que o efeito é incrível e é uma ideia que vocês podem aplicar a qualquer imagem. Desde que vocês tenham imagens, figuras com fundo transparente conseguem fazer este efeito e que mesmo muito resultado final. Para esta nova ideia vou-vos mostrar como é que vocês podem usar o efeito arco-íris na nossa cara e no vosso fundo. Esta nova ideia vai ser só para vos mostrar o como fácil é adicionar qualquer tipo de imagem à vossa foto. Eu decidi colocar este efeito aqui só para vos mostrar a facilidade com que vocês conseguem colocar arco-íris na vossa cara, arco-íris no, no vosso fundo, no vosso corpo. E é tão simples, porquê? Porque o PixArt tem o um botão adesivos, e nestes adesivos vocês têm fotos com fundo transparente. Ou seja, é tão simples como pegar numa imagem, colocar sobre vocês e já está, não precisam nem de ir ao botão mais claro, é tão simples quanto isso. Por isso, para esta foto, a única coisa que eu fiz foi ir a adesivos, procurar por Rainbow, que é arco-íris em inglês, e encontrei algumas imagens super giras, sem fundo e a única coisa que vocês têm que fazer é arrastar o arco-íris para a vossa foto e é isso, <risos> fica super bem por caso quiserem retirar o arco-íris de alguma zona, vocês já sabem, é só ir à borracha e retirar com a borracha as zonas onde vocês não querem esse efeito tão simples quanto isso esta décima assim ideia é uma coisa que eu tenho visto por todo lado e é uma coisa que eu tenho adorado mesmo muito que é adicionar riscas de cor pela vossa foto de forma a parecer que foi pintado por cima da vossa foto e para esta ideia eu usei uh, algumas imagens com transparência que existem no PixArt e depois usei também os meus pincéis que é basicamente o meu dedo a desenhar por isso há sempre várias formas de vocês fazerem estes efeitos que eu lhes ensinei e eu quero vos sempre ensinar todas as formas, por isso espero que gostem! Para esta ideia eu utilizei também as imagens sem fundo com transparência porque são incríveis, por isso eu só precisei clicar no botão adesivo e procurar por Lines, isto é uma coisa que eu tenho visto imenso no Instagram e queríamos ensinar, por isso esta é a primeira forma que é ir a adesivos, procurar por Lines e acioná-las, usar a borracha nas zonas onde vocês não querem que apareça e continuar a adicionar essas Lines para fazer efeitos engraçados, acho que vocês conseguem perceber muito bem, depois deste vídeo todo acho que vocês já conseguem perceber como é que isto se faz. Mas vocês também têm a segunda opção que é serem vocês a desenhar, por isso é só abrir a foto, carregar no botão de desenhar e vocês já sabem que temos a camada livre disponível para nós, por isso o que vamos fazer é começar a desenhar com o um pincel e no pincel vocês têm algumas escolhas de tipo de pincel que vocês querem usar, por isso usem o que vocês gostam mais e a cor que vocês gostem mais e a única coisa que vocês têm que fazer é criando assim umas linhas ondulantes pela vossa foto e ir criando com mais cores esse efeito e depois ir apagando sobre a vossa cara onde vocês não quiserem esse efeito. Esta app está cada vez mais completa, vocês podem fazer instagram stories que há uns anos não tinha e eu não estou a usar um, a versão paga, ou seja, só estou a usar a versão gratuita, vocês de certeza que usam também. Esta app está cada vez mais mais completa e eu vou vos mostrar algumas coisas. Primeiro, existem imensas imensas imagens que vocês podem utilizar gratuitamente, fundos e imagens com transparência como eu vos mostrei é só, basta só digitar o que vocês querem procurar e certeza que encontram imagens gratuitas e fundos gratuitos para vocês utilizarem. Existe também a função das colagens que já existia na altura e agora também existem os modelos e os modelos são templates já preparados para vocês utilizarem no Instagram, nos Instagram Stories, no Pinterest, no YouTube, na capa do Facebook, por exemplo. E há coisas aqui uh, completamente gratuitas e os que não são gratuitas vocês podem simplesmente olhar para elas e tirar a ideia e refazer por vocês mesmos, que eu sei que vocês conseguem. A versão paga vocês podem testar durante 3 dias, por isso se vocês quiserem ver como é que funciona, não precisam de pagar nada, vocês podem testar durante 3 dias, e eu vou deixar o link na descrição para vocês irem ao PixArt, e verem essa promoção. Se vocês procurarem por mim, vocês vão ver que eu coloquei algumas destas imagens que fiz agora para vocês lá no PixArt, por isso se vocês quiserem me seguir, eu sigo de volta e podemos partilhar algumas ideias de edição. Eu quero agradecer imenso ao PixArt por ter feito este vídeo connosco. Quando eu recebi uma mensagem da PixArt fiquei super feliz porque sei o quanto vocês gostam desta app, vocês adoram-na muito, por isso fiquei super feliz de poder ter a oportunidade de fazer um vídeo com eles para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado destas ideias, como vocês estão a ver, existe tanta coisa que vocês podem fazer aqui. Por isso, se vocês quiserem que eu vos ensine como criar em sabermessores para o PixArt, ou se quiserem que eu teste a aplicação uh, paga do PixArt, digam-me que eu faço esse vídeo para vocês. Por isso, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.